Opa, minha gente. Então, talvez esse vídeo seja um pouco desagradável pra alguns de vocês. Por isso mesmo, eu não vou pedir nem like, nem inscrição e nem nada hoje. Mas se puderem, mesmo assim, dar um apoio, eu agradeço. Não, peraí. Se eu for isso, eu acabei de dar um motivo pra vocês deixarem like e inscrição. Existe tratamento pra hipocrisia em excesso? Voltando ao assunto, porque teve uma confusão aqui. Nesse vídeo, eu queria pedir desculpas pra você, Arthur. É claro que você não percebeu, até porque eu sou um mega canal pequeno no meio de vários outros. Mas mesmo não notando, eu fui hipócrita pra caramba. Isso já faz muito tempo, mas a parada é o seguinte. Outro dia eu tava indo dormir e como toda noite, eu fico vendo um pouco de TV na cama antes de apagar. E quando eu tava vendo as minhas coisas lá na TV, acabei parando no canal do Arthur. No fim, eu curti o canal dele, mas só naquele momento. Porque depois eu comecei a ficar muito irritada e, inclusive, eu tinha muito problema com irritabilidade no meu passado. Não era nada mental, mas eu me irritava muito com qualquer coisa. E o que eu fiz? Desliguei a televisão toda enfurecida e fui dormir. Quando eu acordei, decidi abrir meu YouTube e o que me apareceu no home sem nem mesmo estar inscrito no canal. Mais uma vez, o Arthur. E eu decidi assistir o vídeo porque eu já tava mais de boa. Mas mesmo assim, eu não parava de me irritar. O que vinha na minha cabeça era um cara arrogante, hipócrita e um monte de coisa ruim quando eu pensava no Arthur. E eu, como tinha meus piripaques, literalmente explodi por dentro. Cheguei a comentar um texto mostrando meu ódio. Mas logo após eu apaguei. Literalmente no mesmo instante que eu tinha postado. então, eu decidi manter a distância do canal do Arthur. Não porque eu tava revoltada, mas sim porque eu tava com medo. Mas não durou tanto tempo até eu entrar no servidor do Toshi. E outro dia eu decidi ficar na cala embaixo da sanha do Toshi, e o Arthur e o estavam conversando ali em cima. Eu tava esperando minha aula começar. Quando do nada, literalmente do nada, o Arthur e o Brugge me puxam pra cá e ficam falando Olha o Geoase! Na verdade eu nem lembro se eles falam que o Geoase é o gelase, mas tudo bem. Isso, zoando muito. Eu me matei de rir naquele dia. Até tentei falar um oi pra eles, mas esqueci que meu microfone tava mutado, e quando eu falei oi, eles me colocaram na cala que eu tava antes de novo. Pois dessa, eu eu fiquei tipo, vai se ferrar então, E também, eu fiquei mó triste, não porque eu não consegui falar com eles. E sim porque eu já tinha adiado muito o Arthur um dia. E eu fiquei arrependida por ter pensado aquilo dele. Porque eu vi que ele era uma pessoa legal. E mesmo que um pouco arrogante, esse é o jeito dele, pô. E vocês me perguntam. Geoase, por que você tá gravando isso? Só pra pedir desculpas? E não, não é só por isso. Lembram daquele vídeo que eu gravei sobre o Bars? Que eu tinha dito que quando alguém erra, é sempre o outro que traz isso público? Pois é, eu quis quebrar esse padrão quando no caso, era eu quem tinha cometido o erro. Porque além de eu ganhar a imagem de hipócrita se manter sem esse privado, eu queria que o Arthur realmente me perdoasse. Porque imagina, você tá no tédio, então vem na sua cabeça a ideia de puxar alguns fãs de outro youtuber, e talvez te conheçam para uma Macau. Você e a pessoa se divertem, mas então, quando você está navegando no seu canal, vê que aquela pessoa que tu tinha pelo menos dado um pouquinho de carinho, dizia antes que te odiava e outras coisas. Talvez, você sendo um ignorador profissional, só ignoraria aquela pessoa. Ou você, que tem o um baita de um coração puro e ama seu público, poderia ficar triste por ver que aquele que você queria agradar, na verdade, não sente mesmo por ti. Mas agora, vocês perguntam, mas Joe agora que tu pediu desculpas pra ele, você gosta do que o Arthur faz? E bom, com toda a sinceridade, eu odeio o Arthur. O porquê? Além de ser essa pessoa incrível que ele é, parece desejar o bem dos outros. Mas eu acho que sem querer eu errei aqui. Puts, eu tinha dito que eu odeio ele. Vou até falar de novo. Eu adoro o Arthur. E o porquê eu já disse. Se tu tiver assistindo esse vídeo, Arthur, me perdoa. E Irritar pra vocês que assistiram até aqui. Isaac!